Ninguém está salvo numa sociedade intolerante. Qualquer um pode ser alvo. Basta acharem que você é uma ameaça, alguma coisa, ou que não gostem de você e pronto, né? Somos latino-americanos. La lengua nos distancia un poco, pero tenemos una literatura muy similar. Latinoamérica es un país muy grande y que nos hermanan muchas situaciones sociales complejas. Y Camilo se incrusta dentro de este proceso, de, de, de esa lucha social. La última creación colectiva que hemos hecho, que la que dirigiu Patrícia Patricia Ariza, a primeira ministra de Cultura de um governo de esquerda, um governo popular, coisa que nos honra muito, e dos quais estamos eh, mais que, que felizes. Um saludo de Patricia. Esse espetáculo é uma tentativa de fazer alguma coisa. E... E fazer aqui, dentro desse festival, com essa plateia multifacetada, nossa, volta a dizer, para mim é uma revolução. Trazer para esse público né, o teatro através de uma forma de formação, essa formação de plateia que é extremamente exigente, muito mais exigente que adultos, né, falam, participam. Dados os tempos que estamos vivendo, a, a nossa sensação é de que uma tragédia só não daria conta. né. Uma integração com a música desde sempre, um se conecta com o outro, né? É, em algumas imagens melódicas da música a gente consegue ver atuações dessas notas ali, como se fossem né representações de, de, de um teatro. Que esse universo contemporâneo dessas festas, desse fogo, desse encantamento, desse discurso político, de que tantas camadas, de tantos corpos, de tantas corpas, têm nessas festas, né? Desse enfrentamento, dessa desse tensionamento, desse prazer, desse gozo. Para mim é um barato porque é uma oportunidade também de misturar as plateias, os públicos, né, da música e do teatro e nesse momento de volta, de retorno, de reencontro, esse essa esse de galera é muito importante.